Passageiros de ônibus que circulavam em São Luís, na Argentina, ficaram aterrorizados quando uma mulher começou a pronunciar a palavra sem sentido com uma voz totalmente bizarra. A cena foi tão perturbadora que mais parecia um filme de terror. Assustado, o motorista obrigado a parar o ônibus para que os passageiros assustados descessem. Os que permaneceram tentaram ajudar a mulher enquanto um homem filmava toda a cena. Testemunhas relataram que além do comportamento estranho da mulher, ela também parecia estar em transe, como se estivesse possuída por uma entidade maligna. Mas galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo. <risos> Mas e aí galera, o que vocês acham? Seria bobagem ou uma possessão demoníaca? Deixa aí no comentário. E se você não é inscrito, se inscreva no canal.